Boa noite amigos, hoje é um dia para se lembrar para o resto da vida Orgulho, orgulho, orgulho Essa é a palavra de ordem que o povo brasileiro hoje pode expressar é, livremente Através do seu coração, através das suas postagens Através de tudo aquilo que a gente é, andava meio engasgado Por não poder estar manifestando, né? Hoje foi o dia D, o dia onde o povo foi às ruas, né, de uma forma histórica, nunca antes no país, Brasília foi tomada por tantas pessoas com o objetivo único de manifestar um ideal é, com pautas que estão sendo levantadas justamente para é, trazer de volta as conquistas constitucionais que... É, milhões de brasileiros hoje se veem estupefados é, por estarem sendo tolhidos do nosso, dos nossos direitos. É praticamente impossível qualquer um de nós hoje é, conseguir é, se manifestar sem medo e esse medo acaba se tornando uma dominação que está sendo estabelecida pela corte suprema e de onde deveria vir todos os melhores exemplos e os maiores exemplos de respeito à cidadania, respeito à liberdade, às liberdades, respeito à constituição estão sendo ofendidas e diuturnamente é, atacadas por aqueles que deveriam ser, sim, os guardiões, mas eles não são os donos da Constituição, os ministros do STF, em especial na pessoa do senhor é, excelentíssimo Alexandre de, Mo de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, né, Hoje a resposta do povo brasileiro, ela foi gigantesca, ela foi internacional. Brasília foi tomada por centenas de milhares de jornalistas do mundo inteiro que assistiram, né? É, não calados, porque lá eles têm liberdade de expressão, lá eles têm vários países que retrataram o que aconteceu hoje no Brasil, lá eles não têm uma suprema corte que venha de encontro na tentativa de impedir o trabalho jornalístico da imprensa, certo? Então eu trouxe para vocês aqui hoje um apanhado é, de eventos que aconteceram ao longo do dia, eu, eu registrei aqui mesmo no meu no meu Facebook, essa aqui é a manifestação em alta floresta, começando pela manhã na MT-208, deixa eu baixar um pouquinho aqui, um número inacreditável de veículos percorrendo a MT-208, no sentido da Carlinda. E logo após Carlindas foi feita uma grande paralisação, é, uma grande paralisação no sentido de regular o som aqui, no sentido de demonstrar que a população norte do Mato Grosso, reunida, a população de Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda a população de Nova Canaã do Norte, é, a população... Teve gente até de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, pessoas que estavam na região, é, caminhoneiros, é, empresas de transporte e o pessoal do agro, o pessoal do agro que está à frente, junto com os caminhoneiros do Brasil, à frente de toda essa esse cordão de esperança, certo? porque essas manifestações, para quem pôde observar no país inteiro, elas foram ordeiras, elas foram pacíficas, sem nenhuma intenção de causar prejuízos, ou de ataques, ou de depredação, então nós temos o orgulho de dizer que nós estamos exigindo sim, os nossos direitos, exigindo, é, democraticamente, que a nossa Constituição seja respeitada. respeitada. A história do Brasil já trouxe muitas mortes para que essa Constituição fosse criada, para que esses direitos fossem alcançados. E não vai ser meia dúzia, doze ou onze pessoas, ou um congresso que vai passar por cima do povo brasileiro ou que vai sequer tentar calar a voz do povo brasileiro, essa é a grande verdade, certo? esse aqui é o vídeo do, do pessoal que estava se reunindo, agora nós vamos ver as fotos, eu vou mostrar uma imagem para vocês impressionante, uma imagem de um avião que acompanhou a fila quilométrica por mais de 10 km de voo, de sobrevoo, acompanhando a, a, a, a passagem dessa carreata pacífica. Assim como foi no país todo. Nenhuma bagunça, nenhum lixo, nenhuma famílias com suas crianças, nenhum, nenhum quebra-pau, nenhuma briga. E nós demos o um recado. O povo ordeiro, o povo trabalhador, o empresário, o fazendeiro, o agricultor, o comerciante, o estudante, o servidor público brasileiro, aquele que veste a camisa, beija a bandeira do Brasil e acredita no, nesse país como o melhor do mundo para se viver, sabe muito bem que hoje foi o dia de mostrar que nós não vamos nos deixar dominar por essas forças ocultas que tentam se, se impor sobre a nossa nação. Estou expandindo o vídeo aqui. É coisa de louco, coisa maravilhosa. Caminhão, caminhões, o vídeo está acelerado aqui. Muita gente, ó. E eu tava lá. Eu tava lá. Vamos aqui dar uma, uma acompanhada agora nas fotos. Essa aqui é a imagem do avião que eu falei para vocês. Ó. Olha que coisa fantástica! Vou expandir a tela aqui para que todos possam ter a noção de o que foi esse sobrevoo. Olha só: vocês podem observar aqui, nós temos a fila de carros terminava. São 10 quilômetros de veículos na MT 208. O avião sobrevoando. Praticamente 5 minutos de voo. Entre Alta Floresta e Carlinda. Historicamente falando, isso nunca foi visto na nossa região, isso nunca foi visto em alta floresta, nunca foi visto é, no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, isso aqui é um pedaço do Brasil. Então hoje nós temos a certeza que o Brasil todo, que em todos os países, em todos os estados, em todas as capitais, em todos os municípios, houve sim, uma grande manifestação de apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual está à frente de liderar é, pautas que venham não só trazer, não só exaltar e trazer a democracia e a liberdade ao nosso país, como também livrar, livrar o país. Olha só. Isso aqui é lá em São Paulo, na Avenida Paulista. O povo, vou mal, o povo gritando liberdade. Nós queremos ser livres, estarmos livres desse julgo judiciário. Nenhum poder pode se sobrepor sobre outro, todos têm que viver em harmonia. E, e as competências do, da presidência da República do, do poder executivo têm que ser observadas. Milhões de pessoas. Esse é o retrato do, do nosso Brasil hoje. Eu vou ficando por aqui. E agradeço demais a presença de vocês. Nós vamos estar é, aqui trabalhando com o nosso jornalismo e trazendo dia após dia todas as, as notícias relacionadas a esse 7 de setembro. Vou ficar com essa imagem aqui, que ela é maravilhosa. Para que a gente possa... É, mostrar que o Supremo é o povo. Nenhum poder está acima do povo. Todo poder emana do povo, porque é o que diz o artigo 1 da Carta Magna que é, constitui o Brasil, que constituiu o Brasil. A, a, a lei maior. Então, vá dormir tranquilo, nada de errado aconteceu, Ninguém machucou ninguém e amanhã o Brasil acorda maior porque a resposta foi dada. E caso aqueles que, que, que provocaram essa resposta não atenderem a vontade do povo, com certeza o povo vai tomar o poder nas mãos. Até mais pessoal!